Lembro de uma época que pedra dava super efetivo em elétrico e não era só terrestre que dava super efetivo em elétrico, tá ligado? Isso pra mim era uma grande verdade do mundo Pokémon e hoje em dia não é mais assim, é só terrestre que dá super efetivo em elétrico. Isso aconteceu em outro universo Só que depois que eles ligaram o acelerador de partículas Os universos foram fundidos E aí a gente ainda lembra disso, tá ligado? Mas agora no universo, na timeline que a gente tá, não existe mais Porque o, o nosso universo Ele é muito parecido com o universo anterior, tá ligado? Só pequenos detalhes do, da história que mudaram E um dos detalhes foi esse eles de simplesmente decidiram que pedra não ia dar super efetivo em... em elétrico. Parece complicado, mas nos anos 40, Einstein já teorizava sobre isso. Rolou um menos ali do nada. No universo anterior, o Pikachu tinha uma mancha preta no rabo. Exatamente. Tem essa parada também, né? E aí, agora a mancha é marrom. E todo mundo se lembrava de desenhar a mancha preta no rabo do Pikachu. Pelo menos planta tem resistência elétrica. Pelo menos. AD de novo, não! Saiter tá sofrendo com os ADs. Pelo menos na AD do Rodox, mano. Se fosse AD do Gordox ia ser pior. Feio! Feio! Ah, seu Shine, galera! Veio! Arceu, Shine! Apareceu! Estamos aqui com ele na nossa frente! 740 tentativas! Que isso! Mano! Eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Ai meu Deus! O que, é que eu faço agora? <risos> Apareceu bem no ad não acredito. Caracol, eu fiquei completamente bugado de novo. Quase que eu reseto. O que então? Mas eu queria capturar a cara com a Nash ball. Será que eu vou fazer besteira? <risos> Pegar na Luxury é porque eu queria ter o Arceus da Copa. Eu tô com falso swipe aqui. Tem dois Swipes, tem. E agora eu vou meter um falso Swipe na cabeça dele. Ai meu Deus, socorro. Não foi um Bullet Punch. Caraca, eu tô com muito medo. Eu vou tacar Master Ball. Eu tô, tô suando frio. Caraca, que susto. Eu quase tive um derrame agora. Eu tenho, mas eu tenho. No... Eu tenho no Dark Cry, mas o Dark Cry vai matar ele, né? Tenho no Spiritomb. <risos> eu tô passando mal, galera. Eu tô passando mal, eu tô suando. Sério, minha mão minha mão começou a suar frio. Todos todos os golpes estão sendo friamente calculados. Ei, type, hipnotizou. Meu Deus, ele tá com muito pouca vida, cara. Eu vou tacar uma Nash Ball. Que é o meu sonho, capturar ele na Nash Ball. Não ficou. E agora? Vamos tacar na... Pokébola da Julie. Eita. Eita, tremeu. Era pra se... Ci... Nossa. Eu vou, ter um, eu vou ter um bagulho, galera. Por favor, liguem pra Samu. Agora ele não quer mais ficar nessa. Acordou. Usou recover. Pelo menos isso. Eu não sei se eu tô aguentando mais galera, eu acho que eu vou tacar vou a tacar Master Ball. A Master é muito feia, muito feia. <risos> é muito feia. O oh, Dark Pulse não vai matar ele. Um Dark Pulse só. Eu já posso ficar atacando o Pokébola nele meio que spamando, né? A Night nice Ball é boa porque ele tá com um level menor que o meu. Tem chance de dar um crit nela, né? Pequena na chance. Pior que com os arceus normais que eu tava testando, eu sempre conseguia capturar na Neste Ball, tá ligado? Um ou dois que eu comecei pro Struggle. Vou tacar, vou tacar logo a Master Ball, cara. Eu, cara, eu tô com medo de apertar qualquer botão aqui, zoar tudo, acabar a luz... Tudo pode acontecer, cara. Eu, sabe, eu senti que hoje, hoje ia ser um dia diferenciado. Eu vou tacar... Uma última Luxury Ball. Uma última Luxury Ball! Capturamos, galera. Que isso. Não acredito. Pegamos simplesmente o trio do BDSP. Darkrai Shaming e Arceus Shine capturados. É dito na mitologia que esse Pokémon foi the primeiro Pokémon nascido antes do universo existir. Bizarro. É dito na mitologia que esse Pokémon foi o primeiro Pokémon nascido antes do universo existir. Fuck. Quer dar um nickname para Arceus não? Capturado, galera. Mild. Damn. Que bicho maravilhoso! Não tô acreditando que ele veio. Consegui tirar um print. Nossa, eu tô passando mal! Eu tô passando mal, bicho! Tchau, espiritombe. Eu só quero salvar o jogo. Salvamos. Então, não acredito, não acredito que eu peguei o Arceus, cara.